Como saber se o seu nível a laser comprado na China veio calibrado? É isso que eu vou explicar para você nesse vídeo. E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Estou aqui pessoal para responder uma dúvida de vocês. Mas antes pessoal, eu vou abrir essa embalagem aqui. Essa embalagem aqui tem um novo nível que eu comprei para mim. Os outros níveis que eu importei eu deixei com a galera trabalhando lá nas obras, né? a galera da nossa equipe. Esse aqui eu comprei para um projeto especial que eu vou anunciar para vocês a partir da semana que vem. Beleza? Cola aqui comigo. É isso aí, pessoal. Mais um nível laser. Esse aqui, 16 linhas também. Importei aí para mim usar num projeto especial. Que eu vou lançar né, a partir dessa, dessa próxima semana, como eu disse para vocês. E, pessoal, esse nível aqui, também, assim como o outro, 16 linhas, tá? Completão. Vem o, todos os, os, os acessórios dele também. Beleza? E vocês vão ver ele no novo projeto aí que eu vou. Eu vou estar mostrando para vocês. Nível 16 linhas, importado da Banggood, como os outros níveis também. Mas pessoal, a dúvida que eu vou responder para vocês hoje é a seguinte. Muita gente me pergunta, Franz, eu comprei meu nível a laser no AliExpress, na Banggood, qualquer site da China, só que ele não tá, não tá 100% não. Estou percebendo aqui que ele, tá, é, que ele tá meio fora de nível. E aí eu pergunto pra galera no WhatsApp assim, mas como que vocês é, conferiram o nível pra ver se ele tá calibrado? Ah, peguei a mangueira de nível, coloquei a mangueira e aí não bate no nível da mangueira. Eu peguei o, o um nível de mão de um metro e foi ali, pai. Pessoal, seguinte, não se confere nível a laser com mangueira de nível nem com nível, nível de bolha, tá? Porque tanto a mangueira como o nível de bolha não dá a precisão que você precisa. Para você conferir o laser como esse aqui, o recomendado é você pegar um nível a laser seu ou de algum parceiro de trabalho, alguém que está na obra com você, de confiança, um, um nível que já está sendo usado há muito tempo, que o pessoal confia, de preferência um nacional, Bosch, Dewalt ou Makita, você ajusta esse, esse nível numa altura que você queira, Tá? Bate o nível, o nível nacional primeiro na parede, depois você confere o nível importado com o nível nacional, como a gente fez nesse vídeo aí. Esse aqui é um laser que o Davi tem: tá? laser normal de duas linhas vermelho. Esse é aquele nível 3D, ah, o laser 3, é, 3, 12 linhas que a gente importou da China. Seguinte, a gente vai comparar o, o nível é, 12 linhas com esse para ver se o 12 linhas está calibrado mesmo. Sergio, ali, ó, ó, tudo niveladinho, dá pra ver. Aí, claro, antes da gente começar a usar o nível a laser, o que, que a gente fez, Davi? Eu cruzei as duas linhas do laser, né, usando esse daqui e o da Bosch, para comparar, estava certinho. O nível está 100%. Viu aí, pessoal? Nesse vídeo eu e o Davi conferimos o nível a laser 12 linhas que eu importei da Banggood com o nível da Bosch que ele já tinha e a gente usava na obra há muito tempo. Então a gente conferiu um nível com outro nível a laser, não com mangueira de nível nem com nível é, de mão de bolha, tá? Nível de mão e mangueira de nível vai roubar, não vai te dar precisão. Para você conferir nível a laser é com outro nível a laser. Beleza, pessoal? Essas ferramentas que eu estou importando, máquina de assentar piso martelo vibrador, é, a, a nossa parafusadeira, níveis a laser, tudo isso pessoal, vai estar tá com conteúdo top para vocês no curso que eu vou lançar em parceria com o Marcio, tá? que é especialista em importação. A gente vai ensinar o passo a passo de tudo que vocês precisam fazer para comprar no site da China sem erro, é, forma de pagamento, como pesquisar os melhores sites, Uh, se, o, se, o, se, o, se a ferramenta der problema, como resolver com o fornecedor da China, então tudo isso vai ser explicado num curso que eu estou desenvolvendo junto com o Márcio. E se você quiser saber mais sobre esse curso, embaixo no primeiro comentário desse vídeo eu vou deixar o link do nosso Telegram, estamos formando um grupo no Telegram específico para a galera que quer saber sobre ferramentas importadas, sobre o curso de importação, vai entrar aqui, vai se cadastrar lá. Para que assim que eu lançar o curso, eu vou jogar lá no, no, no, no grupo do Telegram. E se quer aprender tudo de acabamento, então entre no nosso curso, se inscreva lá, se torne um profissional azulejista. Se você quer fazer SUPIS na sua própria casa, também economizar com mão de obra, a hora é agora. Beleza, pessoal? Mais uma vez, curta, compartilha os vídeos, deixe seus comentários. Novos comentários, você está numa nova matéria. Valeu! Fui!